Olá pessoal que assiste meu canal Igual falou o Whindersson Nunes Aliás se eu fosse o Whindersson Nunes Talvez eu fizesse sucesso Tivesse até casando agora Mas provavelmente não saberia escrever Aquele nome Mas esquece isso daí Vamos cuidar de outra mala Essa mala aqui Essa mala está com um defeito O defeito dela está exatamente aqui tá vendo? Está sem a roda Aqui nós temos rodízio 360 graus, que poderíamos procurar por essas peças plásticas aqui e trocar. Contudo, o que nós vamos fazer é um pouco mais complicado para alguns, mais simples para outros. Nós vamos colocar rodas, rodízios de gel. O pessoal diz que é de gel isso daqui. Se gel fosse um troço duro desse jeito Não sei como é que seria não, viu? Mas é o seguinte Qualquer mala que coloque rodízios de gel Provavelmente a mala se acaba E as rodas persistem, continuam Certo? Nós vamos ver como é que a gente vai fazer isso Ah, só por acaso ah, os quatro rodízios, eu acho que, não sei se dá pra ver, deve estar tá marcado aí. Cada um custou R$ 13,73,54,92 os quatro que nós vamos colocar aqui. Ou seja, se você cobrar seus R$100, 120, aí quanto você vai cobrar também é questão sua, não sei onde é que você está, é, às vezes, é, dificilmente você vai encontrar mais barato, mas até aí eu... Tudo bem Vamos fazer o seguinte Eu vou ajeitar aqui De forma que a gente possa Ver o trabalho por dentro De retirada do rodízio E daqui a pouco a gente volta Como sempre, a gente volta sempre Como prometido Nós estamos aqui de volta Então para que a gente tenha A oportunidade de acessar Os fixadores Sejam eles rebites Sejam eles parafusos dos rodízios a gente tem que ir tem que abrir esse zíper aqui né aí no caso tá vendo aqui isso daqui nós temos então vamos uh, deixa eu dar uma olhada aqui aqui entendi o processo então aqui ó é uma música bacana antiga ah, para quem só um pouquinho aí não para trás não para frente isso para cá isso ah. Ah. certo você pode perceber que você tem rebite e aqui em cima você vai ter parafuso. Então vai facilitar a hora do parafuso, mas na hora do rebite você pega. Vamos ver aqui se a gente consegue fazer isso daqui. Certo? A eu suponho que você já tenha visto. Se não, procura, em outros vídeos os quais aparece Eu acho que já deu para perceber que os próximos Output Ou a serem retirados, eu vou acelerar a imagem. Porque, né? Isso vai demorar. Mas vamos ver. Leva pra. Deu pra perceber que já deu uma amassadinha, né? Aí, ó. Você tem essa pequena turquice, ela é pequenininha. É, depois eu mostro. E tem essa outra aqui que é bem maior. Você faz força, tem impressão de que conseguiu, mas foi só aí. Agora sim Agora um já foi para o vinagre Um já teve O seu fim decretário Um rebite Agora esse outro aqui Vou fazer o seguinte Aqui Uma chave Phillips só para ver se eu consigo te mostrar. certo e aqui Aqui ó tirar forçando esse plástico é por que isso? Porque eu estou percebendo que a forma que o rebite foi colocado não vai me ajudar muito. Intacto, dá pra aproveitar. Até porque eu vou colocar arruelas aqui depois. Ah, o rebite ainda continua no lugar. Ah, deixa eu ver. Você rebite, ah, você está aqui, certo? Agora eu vou. Isso na frente. Isso. Olha hoje não tem o caminhão do gás, mas tem o meu vizinho que ainda bem que ele tem bom gosto para umas músicas. Tô tocando ali a Fio Guto. Negócio bom. Mas, Lógico que aqui é oficina de sapateiro Não é um, um estúdio isolado Onde a gente possa ouvir só a minha canora voz Aí, conseguimos Ah, pra isso aqui, ó Localizar aí moleque Certo? Essa arruela arrancada tá aqui na turquês Não é turquesa Não é... é sei lá, o pessoal chama de um monte de nome Mas não é Chama-se turquês, vem da palavra torque Seria uma espécie de força Espera aí um pouquinho Aqui Aqui o rodízio foi retirado Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês a retirada disso daqui Primeiro nós vamos tirar os outros rodízios E aí vamos colocar naquele processo acelerado Espera só um pouquinho que eu vou ajeitar já tiramos os rebites que seguravam as rodas na verdade só esses de cima, agora nós vamos tirar uns que tem bem ali escondidos, vamos chegar aqui, isso ah. separa, gente, tudo que você tirar da mala, você separa veja, eu vou aproximar aqui vamos ver Olha que beleza Esses daqui A minha expectativa é que sejam mais fáceis de tirar Porque essas arruelas são grandes Então Elas sendo grandes desse jeito Deixa eu virar pra cá Senão não vejo o que você está vendo Aí ah, Tá Aqui Com o nosso pezinho de cabra Vamos Gente, muito cuidado, você machuca suas mãos. Vamos dizer assim, a ferramenta não te perdoa, porque ela não pensa. Então, como eu disse, eu achei que ia ser fácil e eu fui. Você tirou essas arruelas, mesmo que você não use isso, mesmo que você não use nessa mesma mala, reserva Separa, guarda Gente, ao longo do tempo você... Depois eu mostro isso aqui também Ah, tá louco Parece que a gente vai ter tempo Aqui certo? Aqui mais uma arruelazinha Algumas são mais fáceis, outras mais difíceis Mas a vida é assim Se você ainda não percebeu não sei o que você está fazendo assistindo esse vídeo, você toma cuidado para não machucar, na hora que você força uma alavanca muitas vezes sua mão bate num rebite desse, bate, então como algumas vezes é inevitável, toda vez que der para evitar você evite mas quando é inevitável machuca, tenha certeza de que você tomou a sua antitetânica e aí você foi lá no poço tomar antitetânica aproveita para tomar também contra a contra hepatite que você vai estar tá protegido aliás toma todas as vacinas que você precisar tem um pessoal que está com uma ideia tosca uma ideia fraca uma ideia ruim de que vacina faz mal então que é uma tremenda uma bobagem o ser humano ele continua na face da terra, justamente porque ele tomou suas vacinas, veja, Não, vamos aproximar novamente, vamos colocar nessa posição, e aproximar, aqui ó, vamos tirar esses parafusos, eles ajudam a fixar a parte então continuando a retirar os parafusos São três parafusos que nós temos aqui gente tirou o parafuso reserva porque esse parafuso você vai usar você vai ter que colocar essa parte aqui de volta você vai ter que colocar de novo no lugar então os parafusos esteja com eles separados agora que eu estou reparando eu já tinha falado isso para o cliente mas essa mala é uma das malas nacionais de qualidade essa é uma mala primícia e o nome aliás já é uma primícia em si uh, são malas de marca nacional contudo ela é feita no mesmo lugar que uma lancei francesa de uma sancionate americana ela é feita onde todas as malas são feitas ela é feita lá na china você tirou as partes certo e nós vamos tirar esse aqui esse pino justamente nós vamos tirar de todas só um momento hum. e... gente normalmente nós temos usamos essas ferramentas a tool case aí tem espaço aqui na frente você não imagina Olha. Yeah. chave de fenda essa daqui é legal porque ela é elétrica é, uma, é muito boa, ajuda bastante uh, o pezinho de cabra uma pequena turquês lógico, você ainda não tem dessa daqui, as duas são vendidas em casa de material de construção essa daqui tem uma alta chance de você encontrar também naqueles jogo, jogos de ferramentas Agora, esse aqui é o um alicate de sapateiro comum. Você pegou, você separa os pinos. Eu sugiro a você que você pegue os pinos e, sei lá, é, reserve para reciclagem. Agora, os parafusos, ó. Você vai, você pode pegar, colocar num cepo desse, fazer alguns furos rasos, onde você separa e classifica os parafusos que você tem. Isso é só sugestão. Vamos tirar essa mala aqui um pouco, porque nós não queremos que ela atrapalhe. Que legal, eu deveria ter pensado nela antes. Mas agora, você que está aí prestando atenção, lógico, ainda eu não vi quanto tempo a gente já levou. Vamos essas Vamos deixar aqui. Nós vamos utilizar essas daqui. E mais uma ali. Eu só vou tirar mais a outra dessa daqui. E a gente vai começar. Vai fazer isso. A gente vai trocar isso daqui por isso daqui. É rápido. Então gente, vamos continuar Tava como você tinha visto Foi retirado do lugar é, Essa daqui por acaso eu escolhi Aliás, não por acaso Eu escolhi porque é A que estava sem a rodinha Você vai colocar aqui no seu torno de bancada É lógico que você precisa ter um torno de bancada Se você vai consertar malas Pode perguntar para o Marcos lá da Renovar. O cara é bom. Ali você chegar com mala para consertar, você vai... Sabe, você acha que dá muito trabalho, leva lá para ele que ele manja. Ele tem um canal no YouTube. Eu também sou inscrito. Marcos, sou inscrito, hein? Se você me der a honra de assistir nosso canal, sou inscrito. Mas... Aqui nós não fazemos como o Marcos. O Marcos, ele é especialista no negócio. Aqui nós fazemos o que dá pra gente fazer. Ah, tô falando que isso. Cheio da arte de manhã Vamos. Agora vou te espremer até você ficar vermelho. Isso, tá. Vamos, né? Vamos novamente aqui. Certo. Hum, <coughs> Todas essas peças estão quentes. Então se toma cuidado. Eu me refiro às peças metálicas. Vamos fazer a mesma coisa aqui. Amiga, se você vai trabalhar com ferramentas elétricas, de repente você resolve que não vai ser sapateiro, que você não vai ser sapateiro, você vai fazer ter uma empresa como a do Marcos, só consertando, renovando malas. Eu digo quando você começar a trabalhar com ferramentas elétricas tome extremo cuidado Nas cenas anteriores nas quais eu tirava esse o eixo dessas partes aqui Aconteceu uma coisa que nunca me ocorreu antes um, Acidente. Primeiro eu dei uma queimadinha no dedo, foi algo bem discreto, mas uh, num dado momento o que aconteceu foi isso. Não rolou, a broca ela se enrolou no avental. O adequado mesmo seria eu tenho até ali um um avental de couro que protege a você. Foi só o susto. Mas eu digo pra você que foi um belo susto, tá? Então, se você vai trabalhar com qualquer ferramenta, eu insisto muito na questão da vacina. Inclusive, eu tava falando, tem o pessoal hum, pessimamente informado falando a respeito da, do perigo da vacina. Não, o perigo é não tomar a vacina. O ser humano evoluiu muito Aliás, essa semana morreu o Steve Hawkins, pessoa, eu de verdade chorei como quem pede alguém da família, mas isso não vem ao caso. Sabe quem é o Steve Hawkins? O... Quem é? Não é nem quem foi, porque ele vai continuar vivo por causa da sua obra, um camarada, um físico. Mas, voltando aqui, eu comprei já uma porção de arruelas que sei que combinam exatamente com esse eixo, tá? Aqui, cada um desses que eu desmontei, saiu uma arruela grandona dessa daqui e saiu uma espécie de rolamento que tem normalmente eu utilizo aqui para dar um certo espaço entre essa peça e essa peça aqui uma vez colocado aqui uma vez colocado aqui o que acontece eu quero saber a medida que eu vou necessitar porque de verdade eu vou querer cortar isso daqui só que se eu tentar cortar aqui, existe um risco enorme de eu estragar as laterais. Então o que eu vou fazer é primeiro marcar, caso desse. Peraí, deixa eu procurar o giz de cera, eu não contei com isso. Já volto. Fui ali, procurei um giz de cera e tentei riscar, não deu certo. Quem é versado nessas coisas deve saber. Aqui ó, deixa eu ver se focaliza, isso, um centímetro e meio aproximadamente. Eu vou desparafusar, vou prender aqui e vou cortar. Aí já aproveitar e fazer isso com todos. Hum, isso. Retornando, nós tínhamos isso, retiramos, daí saíram essas peças aqui que nós vamos reaproveitar. Vamos colocar aqui, e aqui antes vamos colocar uma dessas arruelas. aqui ó para você fazer isso que nós vamos fazer aqui é recomendável que você pegue jeans por exemplo um pedaço de jeans que aí você não risca você vai pegar a chave É só um minuto que a gente vai ajeitar isso e já volta. Vamos colocar aqui. Bem ajeitado para que não rode. Não aperte muito, você não, não quer amassar as partes metálicas. A chave você tem aqui, ó. 14. Você vai encaixá da melhor maneira. Lógico que nós estamos filmando a melhor maneira. Não vai acontecer agora. Aqui é. é, é. Não é para apertar o parafuso até ele ficar vermelho. Óbvio que não. Mas é isso daqui, ó. Você tem ele preso. Certo? Isso daqui aguenta até acabar. Vamos fazer os outros? Então tá, vamos... Acelerar. Então, agora que nós já colocamos o parafuso, ajeitamos, certo? Rodas novas, vamos colocar no lugar, certo? Deixa eu, ver se... Deixa eu tirar esse ventilador daqui, que às vezes você está vendo até no inverno, você não está precisando de um ventilador. Eu aqui estou... Tô... Ah! Tô voltando, calma, já voltei, é aqui, tô de volta. Então, certo? Colocamos, tem os furos aqui, interiores. Vamos colocar. E aí nós vamos pegar aqueles parafusos, certo? Que nós reservamos. Você tem que saber a diferença. Antes do parafuso, tem essa peça aqui. Aqui tem uma arruela no parafuso. Cada um tem o seu lado. Aqui. Esse daqui é o da esquerda. Vamos colocar Rebits. Rebits, Rebits, Rebits. Aqui estão Rebits. Onde estão? Não, são esses, são esses aqui. Dei lembrança de um, de um aluno Aliás, essa semana teve o ideu que veio aprender algumas coisas sobre mala o sapateiro já há muitos anos mas queria aprender a consertar malas e aí a gente fez tudo que foi possível segunda-feira tem duas irmãs que pretendem também aprender a consertar malas e nós estamos aqui para isso também. É mais ou menos assim. A gente não garante que a gente saiba. Mas ensinar a gente saiba. Aí tem quem pergunte. Oh, mas eu vou aprender tudo? Não, ninguém, ninguém aprende tudo. Eu não sei tudo. Você vai aprender a começar. Você vai ter oportunidade. Você vai ter noções. Você vai ver materiais. Você vai ver ferramentas. E aí vai caber a você desenvolver aquela inteligência esperta que você tem e mandar bala. Quando pensar que não você é melhor do que quem te ensinou. Essa é a função do professor. Criar pessoas melhores, profissionais melhores, uh, entendedores melhores. Tá? Aqui nós temos uma roda já pronta. Nós vamos agora acelerar, vamos fazer as outras. Aqui dá para ver, dá. Ah, agora tá quase no fim, certo? Você já colocou as rodas, tá rodando. Deu aquela conferida esperta, certo? Você vai, antes de mais nada, virar a mala e sacudir para ver se você não esqueceu. Uma furadeira, uma batedeira de bolo, uma chave de fenda, um parafuso um anel de brilhantes 18 quilates uma televisão 72 polegadas, qualquer coisa sei lá, de repente você é distraído que eu posso fazer, ou distraída aliás um abraço para as garotas garotas assim né, não sei, não me importa se elas são novinhas de 50 anos ou se tem mais do que isso o importante é que as mulheres estão mandando bala, tão, e geralmente comentam, isso é bacana. Um abraço para todo mundo, te avisando mais uma vez. Se você já foi inscrito, muito que bem, se você não é inscrito, então se inscreva, pega, fala para a gente se a gente deve continuar, ou então fala, olha, para que você não tem jeito para isso não para que é melhor fica consertando seus sapatos consertando suas malas pode falar vai me diga obrigado pelos joinhas é, são poucos as pessoas que dão joinha mas muito obrigado por essas pessoas gente ó aqui ó tem mala para mais de metro Já vida, hein? Então, já que nós estamos terminados essa mala, vamos pegar essa daqui. Que é para fazer o quê? Também trocar essas rodas. Certo? Essa é uma outra mala para ser trabalhada. Mas isso é outra história. Isso você não vai ver nesse vídeo. Tchau. Valeu. Se inscreve. Manda sua crítica, manda seu elogio, manda dinheiro, manda qualquer coisa. Tchau, um abraço.